Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Em toda a palavra de Deus contém a voz de Deus, assim também contém a vontade de Deus para todos os seus filhos e filhas e para toda a sua criação. Por isso que os nossos olhos devem ser fixados em Cristo, pois somente nele iremos descobrir quem nós somos, porque estamos aqui e o que Deus tem para as nossas vidas. Com certeza, aquele que olha para Cristo e aprende com Ele, já conseguiu observar que Deus sempre quis exclusividade em nossos corações e em nossas ações. O propósito central de Deus nunca foi dividir, Aquilo que ele criou, pois ele nos criou sendo a sua imagem e a sua semelhança. Deus nunca desejou que a nossa fé fosse direcionada a outros deuses, pois os mesmos não fizeram nada para ter os nossos corações. O homem em si, uma vez que ele entende essa verdade, ele entende que não podemos ser um ser de duas partes, e sim, devemos ser homens de uma só coisa, de uma só verdade, de uma só vida, de uma só identidade, de um só Deus, e tudo o que passa disso é confusão é destruição, é desacordo entre as partes ao ponto que Jesus diz no texto a qual nós lemos não podemos ter dois senhores pois odiaremos a um e amaremos o outro o Senhor te criou para ser exclusivo dele para ser cuidado por ele para ser amado por ele para ser envolvido nas coisas dele e a promessa é que Deus cuidará de todos nós proverá todas as coisas necessárias, esse Deus te protegerá contra a peste, contra a fome, contra a doença, e mesmo depois da morte, que para muitos é o fim, esse Deus precioso, oferece vida e vida plena. Volte os seus olhos a este amor incondicional. E com certeza você nunca mais conseguirá servir outros deuses. Nunca mais se sentirá afetado por alguma coisa. Por esse Deus irá morar em seu coração. E é nele que conseguiremos construir toda a nossa vida e a nossa esperança de dias melhores. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E tudo que vem antes disso ou pós disso são falsos deuses. Que os nossos olhos possam ser concentrados somente em ti. Perdoa-se muitas das vezes, confiamos as nossas forças no nosso próprio braço, no nosso próprio dinheiro, na nossa própria força. Mas que em nome de Jesus nós possamos entender que nós fomos feitos exclusivamente para Ti. E o Senhor, a Deus, proverá tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. Que os nossos olhos só se voltem ao Senhor e nada mais. E eu tenho certeza que, se buscarmos o Senhor e o seu reino, a sua justiça, a palavra de Deus vem nos trazer a promessa que as demais coisas serão acrescentadas. Assim oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rude Meyer.